Vocês estão ligados? Tá nove do meu lado direito, tá na voz, certo? Rapaziada, é a final, energia, mão para cima, é isso mesmo. Vamos entregar tudo, pros anunciantes entregar tudo, certo? DJ. <risos> <risos> ah, moleque, cê vira. Mantenha energia, segura, segura, segura Vem, vem, vem, vem, vem Vem, vem, E aí, João? eu já te matei na norte Não sei se você pode, você sabe? Eu tenho potencial E para arrebante sendo que eu vou no parafuso Então não tem problema que eu te faço na central Então vamos fazer assim rapá Pois eu faço o freestyle do começo até o fim Se mostrar mano até a costa do marfim Se falarem jo eu falo não Mas se falarem joia eu falo sim Então vamos fazer assim rapá Brincar com as palavras Mas a minha mente mano nunca foi fechada Pois o seu freestyle é um próprio confusão Para rima contra uma divindade Bate seu cotodelo lá no chão O meu freestyle o te derruba, te enruga, te envelhece, pois o é de tartaruga e não de leve. Oh! Oh! Oh! Vodipá, pode vodipá Por isso que eu vou ter que contar É certo que nessa batalha eu vou te assassinar Você quer citar a costa do Mavim, vodipá? No rap eu sou uma mistura de jarvinho e Bar. É essa a questão, eu vou aqui cantando E se você me entende com a do mundo eu tô jogando E é isso que acontece, eu acredito Só costa do Mavim, não vou pra ganhar, só pra tirar o um favorito É essa a questão que eu mando, rapaz Então agora, pega e aprende como faz Cê fala tanta fita que você vai me caçar eu faço os cara vir na batalha e querer ganhar Por isso mesmo que você é delinquente Você se preocupa comigo, pra oh. mim você nem é um bom oponente Na moral, eu passo aqui no Free Eu vou te derrotar no tempo 1 2 3 Essa a questão, eu venho aqui rimando. Eu posso rimar até inglês ou indiano. Por isso que eu falo nesse evento. Eu vou rimar indiano, vou matar ele. Qual que é o cumprimento? É essa a questão, rapaz. Aprende como faz. Eu fico com as palavras de frente para trás, mas eu vou ter que falar. É uma mensagem de frente para trás, não é subliminar. Por isso que eu te falo aqui no crime. Não é subliminar, eu sou da igreja, é sublime. Não é, mão geral, a mão geral, passa energia. E é por isso que o seu pistalho, mano é só um treco Não sei se você tem de é ou é boneco Sabe por que que é o fato de encosta do marfim? Porque o meu freestyle é rinoceronte, respeita eco Não sei se você de então pega essa manata Não sei se você de seu freestyle é de lorota é animado, E aí Mario, você bebe ele até rimou em inglês Sorry, I know, esque idiota <tos> <tos> Freestyle, mano, tem muito trabalho. Não sei se você entende, não é emoções. Tinha vez que não tinha mitura Chamo Chamo Edo e vamos comer camarões. Então pega uh o -oh. Jerguinho, Edo, Drogbar. Vários, manos se perderem em Drogbar. Mas o meu freestyle, mano, é pra te impactar. E certamente os menores que me escutar Vai vir na roda e se salvar. Valeu, família. É disco do Maré começa aí, já é, tá tirado? DJ, tá preparado? Essa é a final que eu queria, minha família! Vem comigo! Aí família, último round. que ela vai para fazer um negócio memórico, pra não esquecer a alma de vocês, certo? no grito, não puxa aí que você vai no tempo Tá Olha o flash, vai ficar no track! vai ficar no track! Vai, vai, faz a pose. Olha o flash, vai ficar no track! vai ficar no track! eu nem mistura. Mas eu venho na batalha, pode ter certeza, mano Eu prego aqui a literatura Não sei se você entende, mas eu faço um freestyle, mano E hoje eu posso que tomar duro Por batalhas, mano, eu já dormi na rua E adivinha, mano, eu sei, é muito bem o que é o colchão duro Ei, vamos fazer assim, mano Falando até de mistura, Sobre freestyle é uma tortura Mas pode ter certeza que rap eu conquisto Essa é a diferença, mano, de quem é preto, quem é visto Na moral, espero que o seu verso pegue agora e não demore Na rua só dorme e colchão duro que na vida fica fazendo corpo mole É essa a questão Eu venho pra matar Por isso mesmo que na base eu vi para criticar, você tá ligado, chegou na batalha, isso que acontece, não me iludo, você fica sem mistura, mas cadê a mistura, do flow conteúdo, do flow conteúdo, mas a sua rima é previsível, é óbvia, Ei, sabe mano, é tipo morador de rua, e hoje na batalha essa vira é minha casa própria, Ei, quero ver você pegar a mãe. Por isso que você não tá rumuque, tá ligado mano, MC de Facebook eu tô fudendo para a minha casa do Luciano Huck Demorou, você tá ligado, tô chegando na batalha, é, o tapa na nuca Nós estamos tá no Brasil, casa própria, defender do governo não vai ter nunca É essa a questão, você tá ligado que você é delinquente aonde eu piso é a minha casa, porque é o meu lar, é meu espírito e minha mente. Mas você vai defender do governo? É por isso, mano, a rima aqui é verdadeira Mano, mas é moleque de quebrado e é nosso né? Então respeita, mano, um castelo de madeira Ei, oh! Virei ah, até que fogo em bala, porque hoje eu tô vindo, ninguém vai me derrubar. Tá ligado, mano, que eu chego na batalha. Mas agora tá ligado que aqui eu sou perfeito. Não dia adianta até o castelo de madeira, mas você tem que ser o príncipe do gueto. É, essa É a questão, você tá ligado, na hora aliado. Eu sou o príncipe do gueto, rindo rap, estilo muito, fica quieto, você é meu subordinado. Tem que ser o príncipe do gueto, mano, não, esse aqui é, que é o conceito faria, Mas o meu freestyle mano, nunca foi no desmaia os pretos no top isso que é o teto preto Ei, não sei se você entende o meu conceito, mano, muito mais do que respeito Essa é a diferença ou seu cuzão De quem vai fazer o corre virar e quem vai depender de quem foi eleito Eu não dependo de quem foi eleito Eu não dependo do governo do prefeito Eu dependo da minha capacidade Porque minha ideologia é o bagulho perfeito Essa é a questão que eu tenho pra mandar Por isso mesmo que eu não vou criticar Não dependo do governo que se dane quem tá lá Eu tô aqui e eu sei onde é o meu lugar uh! Okay. Good night. Preocupo com materiais e nem com bens. não foi campeão então meus parabéns. E isso por irmão, por irmão. E somente assim, mano, vamos caminhar em a e meia mão me E virar um mestre, torna tudo humano e não o resto. É igual pessoas nos tacham, mano, aqui nessa porra. E cada abraço que eu mando, mano, é a rima que socorre. E sempre livra os irmãos que estão Em mais masmorra. Então, nossa satisfação, primeira vez corra na central. E, mano, sabe ter meu potencial. Eu tenho certeza que hoje esse é meu astral. E satisfação, não você é fora do normal É, nós dois somos fora do normal Desejo boa sorte pra você no regional Por isso que eu te falo, vai ser pelo amor Esse ano cê traz o um nacional pro interior E então você tá ligado, Você tem que te dizer Você vai fazer o que eu não pude fazer É essa a questão, então cê vai lá e representa Não importa se vai ser 40 ou bate e volta Cê pega e já destroça Cê vai seguir o seu caminho e vai enfrentar todas as derrotas